Prata, ela não tem sossego, ela não tem feriado, ela não tem sábado, domingo, não tem, não Ai. tem, é, é porque sei, o povo dá Ai. trabalho, o povo dá, dá, dá, o povo dá mais trabalho que tirar leite de onça, é, já tentou tirar leite de onça? Eu não tentei, deve ser difícil, né, Mas o, o povo dá trabalho igual, quer ver? Um motorista de 31 anos, que achou que, que era espertão, é, ele falou, não, vou fugir da polícia, vou, vou fugir da polícia, gente, não é aquela brincadeira de polícia ladrão que faz na, na, na infância, Ai. tentou fugir da polícia, acabou, ó, com a pulseira de prata, pulseira a... De prata. é, a pulseira Ai. de prata cantou, foi presa em flagrante, mas, mas, mas por que, que ele tava com pressa? Ah, será, que ele, será que ele ia tirar o pai da forca? Será que ele ia? A, tava com fome, pode ser, tá com fome? Não, não tava com fome. É, o pai dele tava tudo bem, bom, bom, enfim, não tinha problema nenhum com a família. Sabe o que, que ele tava levando? Tava com o cigarrinho do capeta! Ai, 221 quilos de maconha! É muita maconha, amigo. É muita maconha. Olha o tanto de maconha. Gente, é, é, é muita maconha. 221 quilos de maconha é pra deixar muito louco. Isso aí deixa uns 500. Uns mil doido mais doido ainda. É... 221 quilos de. Mar, é por isso que ele estava com pressa. Tinha entrega. E não era do iFood. E não era entrega do iFood. 221 quilos de maconha. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem, aqui em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-158 quando deram ordem de parada a um veículo. É. Falou, para aí, porém, o condutor, não, o condutor pisou fundo é, e venhamos e convenhamos. O é, produção, é um Jeep esse carro, né? É um Jeep, é um Jeep, é um Jeep, e um Jeep corre, né? Não é, não é aquele carrinho que eu tenho lá em casa não, ai, né? É, não é aquele carrinho 1.0, é né, que... Não sai do mecânico, não, é um jipão bonito. Ninguém sonhava que nesse jipão aí tinha 221 quilos de maconha e ele nem escondeu, né? Fuma, fuma, fuma, é. Folha de Mas como vai esconder, né, Mário? Que jeito que vai esconder isso tudo? Não tem como. Não tem como, não, não dá para esconder. É, fez o famoso cavalo doido, enfiou toda, todo tóxico ali e acelerou loucamente. A polícia pediu para parar. Não parou, ele acelerou. Mas é o seguinte: se o carro é bom, o carro da polícia, meu amigo, é melhor ainda. É. O povo pode pisar fundo, porque é treinado para isso. A polícia é treinada para isso. É, é treinada com direção ofensiva e defensiva. É e sem contar que o carro da polícia, né? É, são os melhores mecânicos. É envenenadinho, pisa, ele vai, né, tem aquele torque, tem aquele motor, então, a equipe iniciou o acompanhamento tático por, por alguns quilômetros, até que o condutor do veículo, é, é, é, ele, ele perdeu o controle da direção. É, mas sabe o que, que aconteceu? Quase que acontece uma desgraça maior ainda. Ele perdeu o controle da direção porque ele colidiu contra um muro. É, além de tudo é pouca prática. Né? Um carrão desse, a estabilidade que tem um carro desse, uma nave, né? Ah, dirigir na boa. Não, bateu no muro. Já é, bateu no muro, já no perímetro urbano da cidade. Na ocasião, o motorista deixou o carro e tentou fugir a pé, sendo alcançado e preso pelos policiais. O condutor... O condutor, ele, ele confessou que transportava drogas e que adquiriu o veículo e o entorpecente na cidade de Ponta Porã pelo valor de 50 mil reais. Ou seja, com certeza, não, não sei, mas com certeza pode levantar a capivara desse carro aí que foi roubado. Porque uma nave dessa aí, mais 221 quilos de maconha por 50 mil, a, a, a conta não fecha. Ele informou que revenderia a carga na cidade de São José do Rio Preto. Foi constatado ainda que placas de identificação estavam adulteradas e o veículo era de uma locadora com registro de apropriação em débito. Eu tô falando? Tô falando? A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Três Lagoas, Ou seja, é uma ocorrência dentro de uma ocorrência. É, então o, o veículo ali da locadora foi lá, apagou... Duzentão na diária, trezentão na diária, e aí deu pinote, vazou na braquiária com uma baita de um porta-mala desse aí pra enfiar droga com força, né? É?